E aí, como é que vocês estão? Eu sou o Nicolas e olhem só essas maravilhas que eu colhi aqui hoje, aqui da horta aqui de casa. Tem coisa mais gratificante do que você está colhendo seu próprio alimento, amigo? Pois é, e logo logo você também vai ter essa experiência. E pensando nisso, para te ajudar, a gente aqui da Manejo Bem, vamos nesse vídeo falar sobre o plantio, isso mesmo. A gente vai te ensinar duas técnicas de plantio diferentes, além de estar te ensinando o que é desbaste e como realizá-lo. Ficou curioso? Então vem que a gente vai te ensinar. Então pessoal, para o preparo das nossas mudas, nós vamos precisar dessa bandeja. Essas bandejas você encontra em locais que mexem com hortaliças, como viveiros ou zonas rurais mesmo que mexem com ela. Ela já foi preenchida os espaços que a gente vai utilizar com o substrato, que é esse aqui. Ele foi umedecido, você pode e deve umedecer seu substrato. Esse, no caso, foi misturado com esterco bovino curtido. E as nossas sementes, que são aquele pacotinho ali. Ela veio desses pacotes aqui. Esses pacotes, você encontra em supermercados, em casas agropecuárias, só perguntar mesmo é, sementes para a horta que eles vão indicar o lugar. Como você pode ver aqui atrás no pacote, já tem umas informações como onde plantar, quanto tempo até a germinação, quando realizar o transporte, quando a planta atingir determinado tamanho. É, aqui embaixo também, aqui vem mostrando o período indicado para o plantio, é muito importante estar lendo esse pacote também, ele auxilia bastante. Nossas sementes vêm assim, eu vou espalhar elas nessa folha aqui. Elas são bem miudinhas. Como que a gente faz então o plantio? Lembrando que esse aqui é o plantio para a gente fazer a muda e depois passar elas para vasos. Então, você vem em cada covinha Vou fazer nessa aqui que está no meio Você faz um pequeno buraquinho nela Não precisa ser muito fundo e não deve ser muito fundo Por que, que não deve ser muito fundo? Se for muito fundo, a planta não vai conseguir germinar Porque ela não vai ter força para subir do solo Então, coisa de meio centímetro mais ou menos Você pega como se estivesse pegando um punhadinho de sal mesmo Pega duas a três sementinhas e põe, e tampa. Você pode vir com o substrato e pôr mais um pouquinho por cima. E pronto. Repete isso. Conselho, você sempre pegar uma linha e ir até o final. Por exemplo, eu comecei nessa aqui do meio, para ficar melhor para mostrar... Então vou fazer toda essa linha com alface, essa de baixo e essa outra, para ficar melhor para visualizar. Quando elas estiverem germinando, pega o punhado de sementes, coloca e tampa. Você vai fazer isso com todas. Depois que você fizer isso com todas, você pode vir. Como são miudas, é, jogar água nelas diretamente é ruim. Então, qual que é a solução que a gente ajeita para esse problema? A gente vai utilizar um borrifador. Você vai pegar a sua bandeja com as suas células e vai borrifar a água nela mesmo. Pode borrifar nas células, até você sentir que ela está bem úmida. Você pode pôr o dedo para você sentir e vai borrifando. Assim que você sentir que está bem úmido mesmo, está pronto. Você vai e coloca no lugar que tenha luz solar e deixa lá e repete esse processo diariamente. Aqui cada, cada planta tem o seu tempo de germinação, vem estipulado naquele pacotinho que a gente mostrou. No caso como a gente plantou alface aqui, vai demorar de 4 a 7 dias. Aí assim que terminar esse prazo você vai ter suas plantas germinadas. E aí a gente vai para o próximo passo que a gente vai falar agora. Então, então, depois que suas plantas germinaram, elas vão ficar assim. Vocês podem notar que tem duas plantas aqui, que é o que a gente fez. A gente plantou duas a três sementes. O porquê que a gente fez aquilo? A gente fez aquilo para garantir que pelo menos uma daquelas três ou duas sementes fosse germinar. Só que há casos que todas elas germinam, tanto as duas quanto as três sementes. E o que, que a gente faz? A gente faz uma técnica que a gente chama de desbaste. Que o que é? A gente vem nessas duas plantas, a gente escolhe a que tiver com menor vigor, a que tiver menos atrativa visualmente, você vê que ela está meio... Capenga, meio caída Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente E arranca ela Você pode simplesmente puxá-la Mas se você estiver inseguro e não quiser estragar a sua célula Sua outra planta O que, que você pode fazer? Você pode vir com uma tesoura e cortar bem abaixo essa planta E pronto Vai ficar só a sua muda mesmo, sua planta que você deseja manter e aí você pode continuar irrigando ela molhando ela e ela vai continuar desenvolvendo até você passar ela para um vaso mas lembrando que essa técnica a gente faz em hortaliças e tudo mais só que há casos específicos que a gente não realiza essa técnica por exemplo a quando a gente planta rúcula nessas células aí o plantio da rúcula mesmo é feita com várias sementes e assim que ela germina a gente não faz o desbaste, a gente mantém todas as plantas que nasceram lá. Por isso é importante consultar o seu técnico da Manejo Bem, para ele te orientar se você irá ou não fazer o desbaste naquela planta. Então agora a gente está aqui com o nosso vaso. Na horta de vocês, vocês vão ter um vaso semelhante a esse, nesse formato, para estar tá plantando suas hortaliças, como o alface. Vocês podem fazer um buraco mais ou menos aqui e outro aqui, para ficar meio que centralizado. Não afunde muito, pegue com base o tamanho da sua célula. Depois disso, você vai segurar a sua plantinha e vai tirá-la da sua célula. Ela vai estar tá desse jeito assim, coisa mais linda. Você vai vir e vai colocá-la no buraco. Não afunde muito ela, nem pressione muito. Apenas coloque delicadamente, cubra os cantos com o substrato e pronto. E repita isso. Puxa a outra planta e coloque ela no outro buraco. Cubra com terra. E pronto, está montado o seu vaso com duas lindas plantinhas de alface. Você rega eles com seu regador, deixe... lembre-se do posicionamento da sua horta, que tenha luz solar, e logo, logo você vai ter umas lindas plantas de alface para você colher. Aí você pode estar se perguntando, ah, Nicolas, Quer dizer então que eu não posso plantar diretamente no meu vaso as sementes? Não, pelo contrário, você pode sim. É uma outra técnica. O que você faz? Você pega o seu vaso, faz alguns buracos do mesmo tamanho que a gente utilizou para a nossa bandeja e coloca de duas a três sementes. Duas a três sementes, cobre... Duas a três sementes cobre novamente e pronto, preenche o seu vaso, borrifa nele e tá pronto. Aí eles vão germinar, você vai fazer o desbaste normalmente das plantas que nascerem e vai ter produtividade. E aí, espero que tenham gostado das nossas dicas. Se você seguir essas técnicas que a gente apresentou aqui hoje para você, nós garantimos que você vai começar a sua horta vertical aí com o pé direito. Mas lembre-se também de sempre consultar o seu técnico da Manejo Bem através do Manejo Chat para tirar alguma dúvida que tenha ficado. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os tratos culturais. Nós vamos te explicar passo a passo de como realizar ele aí na sua horta vertical. Mas agradecemos demais você ter assistido esse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo também quais são as culturas, as plantas que você pretende plantar aí na sua horta vertical. Mas é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!